Fala galerinha do mundo do Steel Frame! Helena, Dama do Gesso, passando por aqui pra mostrar pra vocês o que que a gente tá fazendo nessa fachada, o que que a gente tá fazendo nessa casa. Só pra explicar pra vocês, a gente tá sentando pau na obra porque a previsão é de 10 dias de chuva seguido, então a gente ficou segunda, terça, quarta, hoje é quinta, a gente tá correndo pra tentar fazer o máximo da fachada possível, depois a gente vai ficar trabalhando só internamente, enquanto chove, não tem problema. Nossa casada já, tá te... já tá com telhado Já tá fechadinha, já tá bonitinha Então a gente trabalha só internamente Mas então, o que que aconteceu na fachada? Eu vou mostrar pra você A gente tem vários tipos de fachada E em vários vídeos diferentes eu vou mostrar pra vocês os diferentes tipos de fachada E aí, o que que você acha? Vamos conhecer tudo que tem de solução pra essa fachada de steel frame? E aí, o que que vocês acham? Tem muita coisa nova aqui, hein? Vamos lá? Então vamos começar aqui nessa fachada Pra vocês terem ideia o quanto é coisa de fachada, né? Aqui, ó eu escrevi na fachada para o pessoal não se perder o que é cada sistema. Aqui a gente está trabalhando com o sistema da Isto, STO. É uma marca alemã, tá? que tem também sede nos Estados Unidos, várias coisas. É excelente a marca de fachada. Eu adoro, tá? Eles. Não é marketing, né, nada Não tô ganhando nada não, tá, gente? Mas eles têm uns materiais excelentes, eu gosto muito E eu vou mostrar pra vocês agora qual é o sistema de tratamento de junta deles, tá? Eles têm tratamento de junta E eles têm tratamento com sistema Base Coat Que é com tela de cobertura, vamos lá? Então pra vocês entenderem Como é que funciona o sistema de tratamento de juntas deles Então, ó, aqui nessa fachada A gente usou sistema de cimentícia Tá? Com OSB. Aí, aqui, ó você tem uma junta, né? A gente botou junta e botou cordão delimitador na junta, tá? Junta de 3 milímetros da placa, isso é importante. E o legal, a fita deles, aqui ó, é mais larga que minha mão, vocês estão vendo? É uma fita de 24 centímetros de largura, é diferente da outras. E essa argamassa daqui, né? Na verdade, o que que é? É um negócio meio pastoso que você mistura com cimento, vou mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem, vamos já. Esse é o Stoflex, tá vendo, ó? ele é essa gosminha branca aqui, ó. Flexo nada mais é do que isso aqui, ó. É engraçado, ele parece tipo uma cola. Eu não vou botar a mão que eu não vou ficar melada, tá? Mas você vai receber essa massa líquida. E aí você mistura ela com cimento CP2. A gente tem que fechar até direitinho pra ela não secar. Aqui, ó, pra vocês verem, Stoflex. Então você pega essa massa, mistura com cimento, aqui, ó. No galão vem 18 litros. Mistura com cimento, proporciona mais ou menos um para um, tá? E aí você bate com um batedor. O que, que é legal dessa massa, tá? Ela é altamente elástica, como vocês podem ver. A gente tem um líquido, né? Bem, bem elástico mesmo. Ele é elastomérico. É muito engraçado. Quando ele seca, ele parece borracha. Você mistura com cimento, que é super... Que é a placa cimentícia, né? Que é rígido, É um bom... É cimento não, tá? Mas você misturou com cimento, mas eles têm que mandar massa pra você preparar, não pode mandar massa pronta, e você bate com o batedor. E aí aplica com desempenadeira lá na nossa fachada. Vamos dar uma olhada pra continuar? Então, voltando, né? A gente pegou aquela pasta, aquele líquido lá que eles têm, misturou com cimento, bateu. Batedor, tá? É importante batedor, gente. Você vai pegar e vai aplicar com a tela aqui, ó. Vocês estão vendo? Com a tela de 24. O que, que é legal, tá? vocês entenderem uma coisa Ele é um sistema flexível e impermeabilizante Para você ter ideia, quando a gente faz impermeabilização de janela Aqui, ó Eu uso ele na impermeabilização de janela direto, tá? Todas as janelas eu tô usando ele Pra impermeabilização da janela Então ele serve como tratamento de junta E como sistema de impermeabilização também Rodapé, mesma coisa A gente usa ele como sistema de impermeabilização de rodapé Então para fachada ele é um excelente produto e legal, né? Se você quer fazer uma obra mais econômica, não tem dinheiro pra gastar base coat, você pode usar o flexo, que é simples, uma etapa só, não tem problema. Mas não dá um acabamento super fino. Se você quer passar uma tinta lisinha, fininha, etc, não fica tão bom. A gente vai mostrar aqui. Na verdade, a gente vai aplicar até uma textura grossa, pra você ter ideia. Ele é melhor pra textura grossa. E aí, ele funciona super bem. Então, primeira fachada dessa aqui, a gente usou estou flexo, ok? Com, tela te... Com fita telada, fita telada não, né? 24 centímetros é uma tela já quase. Então com a fita telada de 24 centímetros, ok, nas juntas. Junta de topo, né, também a gente bota. E usei também ela no perímetro das janelas. Mesma coisa pra rodapé, que vem a gente vai usar pra rodapé e eu vou mostrar nos outros sistemas.